E aí, galera! E aí, pessoal! Hoje a gente vai fazer a tag da Bienal do Livro, que saiu no canal de Vitor do Estante de Prata. É uma tag curtinha que vai mostrar... Um... É uma tag curtinha que vai mostrar um pouco sobre o que a gente comprou lá na Bienal. É isso aí. Bom, o um livro... Eu básica. Inclusive, eu, como eu não estou no meu, no meu ambiente natural, eu não tenho os livros, meus livros aqui, mas aí vai aparecer no rosto dessa pessoa aqui do lado. Livro mais barato da, que você comprou na Bienal. Os meus livros, na verdade, como eu acredito que muita gente foi na intrínseca, né? Tem umas promoções maravilhosas. Sim, melhor. 9 reais. reais. Me Alfred é Hitchcock, Os Bastidores de Psicose, de Stephen Rebello. E na ilha de Tracy Gummies. Os meus mais baratos foram Sal, de Letícia Wistrovski, filme noturno de Marisha Pessl, Caçadora de Tempestades, que eu não comprei, porém ganhei no encontro de booktubers, que então acabou se tornando o livro mais barato. Todos os livros que a gente comentou foram tipo 9 ou 5, a gente não lembra mais os preços, mas enfim o livro mais caro, A Lua de Mel, de Sua maravilhosa. Só e Tormenta, de Leigh Bardugo, inclusive ela tava lá e eu comprei pra ela autografar, só que eu não consegui autógrafo. E A Desconstrução de Maradé, de Michelle Hodgkin. Os meus livros mais caros foram Cordilheira, de Daniel Galera. E os Maias, versão né? capa dura, fantástico, da Zaha, melhor editora. Último livro comprado. Depois de andar muito, a gente tava passando pelo histórico do Editorial Record e comprou, tipo, vários livros. O segredo de Emma Corrigan, a procura de Audrey e o último, na mesma compra, foi a de Maradona. A Vingança, de Maradaya, o terceiro livro da série. Trono de Vidro, que todo mundo tá falando. E A Lua de Mel, de Sophie Kinsella. Qual livro desejado não comprado na Bienal? Na verdade, eu vou citar três, porque a lista é muito grande. Dois foram indicações de Tati Leite, do Cabine, que são Corpos de Elite, A Menina Sem Qualidades, cidade Secreta, indicação... de pão. <risos> Vida injusta. Ah. Os meus livros desejados não comprados foram Planeta dos Macacos, Suicidas, Um Lugar Chamado Liberdade, Mãos de Cavalo, Star Wars, Toda Luz Que Não Podemos Ver, Cemitério de Dragões, Padachi de Carvão. É um livro indicado para se ler na Bienal, tipo, nas filas, assim. Então a gente chegou num consenso, o discurso. O discurso faça, faça boa parte. arte. A sexta uma pergunta é sobre o melhor stand essa pergunta ela é bem relativa, não é mesmo? Sim, inclusive ela devia ser dividida em várias categorias de melhor stand, porque tem é. vários melhores stands em várias coisas. Em termos de preço, lógico que Sem o melhor comparação. stand intrínseca. O ambiente da intrínseca que foi criado com iluminação, o espaço também era muito legal de se andar. A colher dois passos ao mesmo tempo pra você caminhar e não ficar esbarrando nos livros. É. É novo conceito. Novo né? conceito. A decoração estava massa. Tem o chão da Leia, que tem os jogos, o o trono. É, a Leia também tava massa. Acho que esses dois. a, a da Valentina também tava tava legal. A Valentina tava bem legal. Ah, o pessoal... Todos então tá estavam legal né? <risos> <risos> Moments. <risos> Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó, já sabe. É. Joinha aqui embaixo, <risos> inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Tem, tem tudo. E fiquem aí. ligados que a gente se vê por aí.